Para da Brasil, estamos em os dias chamados Aseret e Mechuvá, os dias de peritência, de reflexão, em en encontro do dia de Yom Kippur. O Talmud diz que o dia de Yom Kippur é um dia de perdão e é um dia alegre para o povo de Israel. Lohayu yamim tovim <todos> le Israel que Yom Kippur Betu assim está escrito no Talmud. Nós devemos entender um pouquinho mais profundamente que é o dia de Yom Kippur. Nós acabamos em Rosh Hashanah de alcançar uma sentença no livro da vida, mas seguramente esta sentença está pendente de uma confirmação que esperamos até o dia de Yom Kippur para poder alcançar esse carimbo tão desejado por cada um. A pergunta é justamente que chegamos a este dia de Yom Kippur embalados através do início de Rosh Hashanah e agora em estas 24, 25 horas que nós temos uma aproximação direta com Boreolam. Nós nos assemelhamos aos anjos no dia de Yom Kippur. Estamos cobertos com nosso talento, estamos sem comer e sem beber, e rezamos, parecemos malachim dentro das sinagogas. E este dia é um dia de bonança. É um dia de benevolência. Cada minuto que passa é um minuto de esperança para o povo de Israel. Porque neste dia está escrito que vai Yom Hazé e Alechem. Tem uma promessa na Torá. Hashem falou, neste dia vou perdoar vocês. Este dia está marcado na história da humanidade como um dia de Yom Selichá. Um dia do perdão um dia de um ser humano chega perto de Barolam e confessa suas falhas, suas dificuldades, abre seu coração, derrama algumas lágrimas e automaticamente a Kadosh Baruj lo está esperando com um abraço enorme no Shamaim Nós devemos aproveitar este, este día de Yom Kippur, este día sagrado, este día tan especial para poder preencherlo de vida. Porque es Yom Shel Rachamim, así dicen nuestros sabios. Es un día de misericordia, es un día de bonanza, es un día de esperanza, es un día donde borea olam. Determinou que o povo de Israel possa limpar suas pendências. Ao final das contas, nós não somos perfeitos. Em Saddiq, não tem um justo que não fez alguma coisa para ele reparar. E se ele fez tudo bem, quem sabe ele tem que reparar alguma coisa no passado. E Hashem nos entrega este dia de Yom Kippur como uma mataná. Como um presente, um presente que nós devemos saberlo valorizar. Nós temos o jejum, mas acima do jejum nós temos uma expressão de nossa neshama. Nós temos cinco tefilot, cada tefilá nos vai aproximar mais a Boreolam. E na última tefilá, chamada Nailá, o momento onde se fecham as portas do Shamaim. Ainda dá tempo para fazer algum pedido que nós não fizemos até o último momento. O que quer dizer? Este dia é um dia maravilhoso para o povo de Israel. Se a gente entender que é como uma tintoreria, que a pessoa entra de um lado com algumas roupas sujas, com algumas manchinhas. E sai do outro lado, totalmente zerado, limpo, cheiroso. Porque nós, quando entramos em Yom Kippur, nos dizemos, dentro das poesias dos grandes sábios da Espanha, se nos nossos pecados teriam cheiro, ninguém podia estar do lado de nós. Mas acaba Yom Kippur, nós estamos zero quilômetros. Nós estamos de novo para a vida. É como uma pessoa que voltou a renascer. E tudo isso é um presente que a Kadosh Hu tem guardado para o povo de Israel. Então, eu peço para nossos amigos de Itabrut Brasil, que seguem este programa semanalmente, e mais nas grandes festas comemorativas e celebrativas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, um dia de indulto, um dia de perdão. Um dia que Hashem vai olhar teu coração. Mesmo que a gente não, não chegou para a foto da maneira mais bonita, Boreolam aceita qualquer tipo de situação. Vamos colocar nossas roupas bonitas, as roupas externas e as roupas internas para que nós possamos receber o Boreolam. Tudo aquilo que Ele tem guardado para cada um de nós. Que este Yom Kippur seja aquele Yom Kippur que você conseguiu receber todas e todos os sinais do mundo, na qual tua tefilá foi aceita, teu perdão foi aceito. E agora só resta, Bezat Hashem, recomeçar a vida. Só isso dentro de nossa Torá do que A gente tem essa grande oportunidade de renovar, de inovar, de voltar a zerar a quilometragem de um carro que por aí vem cansado, vem com falta de óleo, mas Hashem diz, vamos lá. Quando a gente sai em Yom Kippur, saímos com o um carro, Zero quilômetros para a vida. que nessa carta da vida a gente possa preencher-la de alegrias, de encontros, de momentos felizes. com família e filhos dentro da Torá, que do chat, escolha, xaim, rabot, neimod, vetovot.